See you, See you. Espírito Santo soma 121 mortes em 7 dias sem PM nas ruas de sindicato. É, parece que se vestir de branco pedindo a paz ou tocar em Imagine de John Lennon, não tá ajudando muito a resolver o problema da crise na segurança pública do Estado do Espírito Santo não. Pois o saldo da onda de violência no Estado já causou a morte de mais de 120 pessoas em menos de uma semana do início da greve da polícia militar. Bom, mas por mais que eu me solidarize com as reivindicações dos policiais que de fato recebem baixos salários e possuem péssimas condições de trabalho, não dá para apoiar esse tipo de protesto, né? Afinal de contas, agentes públicos armados, por motivos óbvios, não podem entrar em greve. Senão, a população ao mesmo tempo que fica refém de bandidos, também fica refém da polícia. E por falar em ficar refém da polícia... Rio, 27 unidades da PM tem protesto das famílias Os boatos das redes sociais estão se confirmando E parece que os protestos dos policiais estão se espalhando pelo país Infelizmente, assim como está acontecendo no Espírito Santo Agora é a vez do estado do Rio de Janeiro Onde a polícia também está querendo parar E olha que a situação dos policiais do Rio é muito pior Já que além de receberem pouco ainda estão com seus salários atrasados. Só que não adianta ficar cruzando os braços e esperar que o dinheiro comece a brotar do chão. Tem que propor soluções. Se estão querendo aumentar os salários, tudo bem. Mas, da onde é que vai sair esse dinheiro? Será que vão ter que aumentar ainda mais os impostos ou vão tirar o dinheiro de outras áreas? Se for isso, quais seriam essas áreas? Da saúde? Educação? Ou dos gastos absurdos dos políticos, por exemplo? Pois é, certamente a população apoia as reivindicações policiais, mas tem que saber reclamar direito, né? Aliás, olha aí uma das causas dos baixos salários dos policiais. PF aponta indícios de propina para Cabral em obras pós-tragédia. Isso mesmo, um relatório da Polícia Federal aponta indícios de cobranças de propina até mesmo nas obras emergenciais da tragédia na região serrana do Rio, que ocorreu em 2011. Pra quem não se lembra, os deslizamentos durante as fortes chuvas na época causaram centenas de mortes e desaparecidos E todo esse esquema de corrupção teria sido comandado pelo ex-governador do Rio O Shrek, que quer dizer, Sérgio Cabral Que pelo menos por enquanto, continua preso em Bangu Tão vendo? A solução não só para a crise da segurança, como para várias outras crises no país Pode ser mais simples do que a gente imagina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 isso mesmo, então corre lá na lojinha e garanta agora mesmo a sua Porque essas estampas ficaram simplesmente do caralheu Aí ah, depois não se esquece de me mandar uma foto Pois eu vou fazer questão de publicar aqui no Otário News Ai meu, até quando vocês vão ficar me zoando, hein? Após decisão do Supremo Tribunal Federal, posse de prefeito de Mudazate é marcada para domingo. Acusado de lavagem de dinheiro, associação com o tráfico de drogas, ligação com a organização criminosa e foragido há mais de dois meses, o prefeito da cidade do Hobbit do Imbu finalmente tomará posse nesse domingo. E tudo isso graças ao sempre benevolente com os políticos, o STF, que concedeu um habeas corpus e suspendeu a ordem de prisão decretada contra ele pela Justiça de São Paulo. E por falar em benevolente com bandidos. Alguém consegue me explicar aí por que que o youtuber metaleiro Teenager com 40 anos na cara, que sempre meteu o pau nos prefeitos anteriores da sua cidade, até hoje nunca falou nada a respeito do seu novo prefeito? Abre a boca, Mona Lisa Barbuda! Hashtag Chora Chorandinho! Uh, não isso mesmo. Uh. E pra finalizarmos essa edição... Japonês bate recorde ao estalar os dedos quase 300 vezes em um minuto. Hum, mas o pau continua pequeno! É mesmo, é? Fuda-se! E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então já sabe né, se inscreve aí nessa bagaça, clica na porra do sininho e arregaça esse like. Ah, e não se esqueça de conferir as novas estampas das camisetas do canal do Otário. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E segunda-feira, quem sabe, tem mais.